Boa tarde, queridos. A paz do Senhor a todos. Amém? Obrigado. É uma alegria poder estar aqui. Eu estava dizendo para o Luciano que essa é a única capital do Nordeste que eu nunca tinha vindo. Tá? Então, Deus me permitiu estar aqui, nesse evento. E, de uma certa forma, entre tantas coisas... Eu sou bastante devedor desse estado. Né? É parte da minha família daqui, né? daí porque dentro da minha característica física, né? você vai ver a cabecinha meio achatadinha. Né? Então, eu tenho um pezinho aqui e nunca tinha pisado nesse lugar. Também sou devedor desse lugar, porque alguns anos atrás, um casal que me é muito precioso, um casal de filhos ministeriais, que tiveram muitos anos conosco, que ajudaram a nossa igreja. Participamos do discipulado, dividimos o discipulado com o pastor Jamal, que é meu amigo há 22 anos, 23, né? 23 anos. E esse estado tem acolhido esse casal por algum tempo. Eles estão aqui, pastor Daniel e pastora Paula. Cadê vocês? Está aqui, está aqui na frente, né? E obrigado porque... Essa, esse Estado tem acolhido o coração deles. E eu me sinto honrado por isso, né? A gente se sente parte de tudo isso. Obrigado, pastores, né, pelo privilégio de ceder esse, esse tempo. Eu queria dividir com você, talvez uma das palavras que me é, assim, mais esclarecedora para mim, pessoalmente, particularmente, digo para mim, <cười> aonde eu consegui não ter uma resposta, mas pelo menos ter um esclarecimento. Se não é a única resposta, ela me ajuda a entender uma pergunta. Por que que, numa conferência, abençoada com tantos preletores, como esta e tantas outras, algumas pessoas são é, impactadas, transformadas, e tem um dia que marca totalmente o seu destino, como aquela experiência de Davi quando encontra Samuel, ali em 1 Samuel a Bíblia diz que naquele encontro de Davi, quando Samuel derrama olhos sobre a cabeça de Davi, a expressão ali é e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, eu acredito que conferências como essa, elas são conferências de impartições são conferências que elas dão partido a algumas coisas na nossa vida. São encontros com a revelação que falam muito conosco. Sabe, eu acredito, eu acredito que apesar de Deus estar em todos os lugares, existem lugares que Deus marca para falar conosco. Eu acredito que Deus pode usar qualquer um, mas eu acredito que tem pessoas específicas para tocar a minha vida. Eu acredito... Exatamente sobre isso, que existem lugares especiais, porque Deus marcou para mim. Existem pessoas especiais, porque Deus marcou para mim. Então, eu venho me perguntando há alguns anos sobre isso. Por que que, é, numa conferência como essa, ou como outras que já aconteceram nesta cidade, na vida de algumas pessoas, é como aquele momento de Davi no encontro com Samuel, onde daquele dia em diante... O Espírito se aposta dele e a vida dele nunca mais é a mesma. Porque essa expressão, esse chavão, a gente usa muito. A partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas na segunda-feira é a mesma coisa. Para alguns. Eu não sei se você tem esse questionamento, mas eu fico me perguntando a respeito disso. E eu quero dividir com você um... Uma possibilidade, um esclarecimento, para mim foi muito útil na palavra, que talvez, quem sabe, lhe ajude a entender e a não desperdiçar <risos> esses momentos proféticos de impartição. Antes de ler o texto, o Espírito me faz lembrar da experiência de Naamã em 2 Reis capítulo 5, quando aquele grande general, ele era um homem leproso, embora um homem muito conhecido e foi levado uma menina escrava para sua casa está ali no capítulo 2, está no versículo 2 e esta menina escrava, chegando lá, ela descobriu que aquele homem tão poderoso era leproso e ali é um versículo que diz assim quem dera que o meu senhor estivesse com o profeta de Deus em Samaria ele seria curado aqui há é três apontamentos primeiro apontamento que embora, o que essa menina está dizendo, é que Deus pode agir em qualquer lugar, mas na vida daquele homem teria que ser em Samaria. Na vida daquele homem, a bênção dele estava em, estar em Samaria. Porque ela apontou, se ele fosse a Samaria, encontrar tal pessoa, então é um apontamento muito direto a respeito disso. Então, Deus pode usar qualquer lugar? Claro que pode. Mas existem lugares que se tornam especiais, porque está marcado um encontro no céu para transformar a nossa vida. Ela não só aponta um local, mas ela também aponta uma pessoa. Havia muitos profetas em Samaria. Eliseu, ele tinha uma escola de profeta. Mas ela determina a pessoa. Ela diz assim, se ele estivesse em Samaria, diante do profeta Eliseu, ela aponta o profeta. Também entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas também entendo que existem algumas pessoas que são separadas por Deus para tocar a minha vida. Se por um lado eu acredito em lugares especiais, porque é um apontamento. Se eu acredito em pessoas especiais porque é um propósito. Eu também aprendo com a história de Eliseu com Naamã Que nós precisamos não só entender... O lugar que Deus está mostrando para falar conosco, não só entender a pessoa que Deus vai dar para falar conosco, mas nós precisamos também entender que a motivação, ela vai determinar se nós recebemos ou não. Se você for até a história, você vai perceber que na mão ficou isso aqui, ó, de desperdiçar a bênção. Diga comigo, ele estava num lugar especial, que Deus marcou, diante da pessoa especial. Ele foi até a pessoa, mas a sua motivação estava errada. Ele ia voltar sem a bênção dele. Por que ele fez excepção de vasos? Ele escolheu quem ele queria. E quando apontou o profeta, o profeta determinou. Gosto disso, meu Deus. Ele, o profeta determinou e falou assim, olha, a bênção está sobre a minha vida. Eu estou com a autoridade de curar esse homem. Mas eu delego esta autoridade para um discípulo. Querido, aqui tem tantas verdades. Romanos capítulo 13 vai falar a respeito disso. Toda pessoa esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram ordenadas por Deus, mas quem resiste à autoridade? Resiste à ordenação de quem o enviou. Então o que aconteceu com o Naaman? Que embora ele estivesse no local certo, buscando a pessoa certa, ele rejeitou quem. Eliseu determinou que seria benção para ele. E por isso aqui, ó, e por isso aqui ele ia perder a benção dele. Se eu pudesse dar um tema a esse tempo de conversa hoje à tarde, eu diria como não desperdiçar a bênção de Deus na hora certa, diante da pessoa certa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor... Marcos, capítulo 6, versículo 1. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra. E os seus discípulos o seguiam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo... Preste atenção nesta afirmação. De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhe disse, um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora preste atenção na afirmação do versículo 5. Repita comigo, e ele não pôde, de novo, e ele não pôde. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, senão somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas ensinando. Pai, muito obrigado pela tua preciosa palavra. A tua palavra é uma semente. E nesta tarde, Senhor, eu declaro que esta semente, ela não será roubada. Ela não será sufocada. Ela não será distorcida mas ela encontrará uma terra fértil, um coração preparado para receber esta semente e produzir segundo o propósito do Senhor. É que a tua mão diga assim, o meu coração é esta terra fértil. E eu declaro que a semente, que a palavra do Senhor, ao ser lançada e cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará uma terra apropriada, adubada, preparada para produzir. Assim será em nome de Jesus. Sabe, queridos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Vamos entender o que está acontecendo. Jesus está indo para Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Belém é a cidade de nascimento de Jesus. Mas a cidade do coração de Jesus, aonde Jesus foi criado, aonde Jesus passou a sua infância, aonde Jesus estudou nas escolas, aonde Jesus foi discipulado pelos seus mestres, a igreja onde Jesus frequentava, a sinagoga que Jesus foi ensinado, foi Nazaré. Nazaré! Era a casa de Jesus. Era onde estavam os parentes de Jesus. Deixe-me dar uma viajada, usando a minha imaginação santificada, O que é isso? O que não está escrito, mas eu posso deduzir que poderia ter sido assim. Ali estavam os amigos de Jesus. Ali estavam os meninos que foram criados com Ele. Aprenderam a doutrina judaica junto com Ele. Naquele lugar... Naquela sinagoga estavam os mestres, que muitas vezes Jesus, sentado naquele tapete, ouviu e aprendeu tantas coisas, vinda daquele altar. Este era o lugar mais familiar possível de Jesus. Esta era a sua casa, a casa da sua família. Ali neste lugar, eu não tenho dúvida em afirmar que muitos dos ensinos... Que os homens puderam transmitir foram adquiridos deste lugar onde Jesus agora se apropria para pregar. Eu estou falando de um menino que passou a sua infância inteira, a sua adolescência, a sua juventude sentado ouvindo pregadores naquele mesmo altar, naquela igreja. Eu fui criado numa igreja e eu saí de lá praticamente casado, então eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei cada pastor que passou por aquele altar. Eu sei cada pessoa que foi levantada. Ali estava a minha tiazinha, desde a primeira tia. Né? A tia Inês começou a me ensinar as histórias bíblicas. Até o meu líder de jovem, que foi assim um, um marco na minha vida, Daniel Andrade. Ali estavam pessoas que eu posso identificá-las e vou levar para a eternidade, porque marcaram a minha vida. Querido, o que aconteceu comigo não foi diferente. Jesus era um homem como eu e você. Ele teve seus amigos, ele teve seus mestres, ele teve as, as pessoas que de uma certa forma impactaram a é ele. E Jesus agora chegou a vez de Jesus pregar naquele mesmo lugar. Que honra, que coisa extraordinária. Chegou o um momento onde o um menino se torna pregador. Esse é o contexto. Jesus entra naquelas cidades e está diante do auditório. Alguns dos quais seus mestres, outros seus amigos, que sabe quem estava lá. E Jesus já abrir a palavra, sem criar, aumentar, mas sendo extremamente fiel ao texto. A Bíblia diz que as pessoas que ouviram, elas eram assim: Uau, prega muito. <risos> Por favor, entendam, não existia crítica à mensagem. Ninguém estava questionando a capacidade de Jesus interpretar as escrituras. Porque a Bíblia diz que eles se admiravam da sabedoria com que Jesus me ensinava aquelas palavras. Também o texto afirma que ele não só pregava uma mensagem bíblica, mas pregava uma mensagem bem pregada. Né? Não era só uma mensagem fundamentada, mas uma mensagem... Com habilidades. Ou seja, ele estava sendo eloquente, ele estava sendo convincente. Estamos diante de uma boa mensagem, bem fundamentada, e para melhor ainda entendermos, estamos diante de uma mensagem que tinha resultados imediatos. Por quê? Porque no mesmo texto afirma que obras maravilhosas são essas feitas pelas suas mãos. Sabe lá o que aconteceu no escuto. Mas uma coisa é certa, alguma coisa aconteceu, senão ninguém, ninguém não ia dizer que obra são essas. essa. O que é a obra? É o resultado da palavra, o efeito da palavra. O que a palavra estava produzindo naquele lugar. Eu já fiquei imaginando o que poderia ter acontecido ali e me veio à memória, não significa que aconteceu isso nesse culto. Aquela ocasião onde Jesus entra numa sinagoga e enquanto ele pregava, ele viu um homem com a mão mirrada e ali no meio da mensagem, ele é capaz de parar a mensagem e de fazer um milagre na frente de todo mundo. Eu não sei o que aconteceu nesse culto, mas uma coisa eu sei, estava ali um bom pregador, estava ali um homem que sabia o que estava falando, causava admiração em todo mundo, estava ali um homem cuja sua palavra estava produzindo resultados chamadas de obras maravilhosas que isso é um céu. Entretanto, o que me assusta no texto é que apesar desse cenário tão lindo, esse cenário tão tão bonito, a Bíblia diz que Jesus não pôde. Me pergunta: como é que o todo-poderoso não pode alguma coisa? Deixa eu formular a pergunta de outra maneira. O que é que impede o Todo-Poderoso de exercer o seu poder. E a resposta que me vem é que o poder de Jesus é ilimitado, mas ele se torna limitado para mim quando o meu comportamento não está de acordo com com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou ouvindo, com aquilo que eu estou recebendo. Me chama a atenção que apesar dessas pessoas estarem admirando a mensagem, os resultados dela, eles criticavam o pregador. Meu Deus do céu. E aqui, eu começo com muito amor dizendo algo para você, pare de escolher vaso. Pare de escolher quem é que você quer que fale na sua vida. Pare com o teu pregadorzinho de estimação. Vivemos uma geração onde a internet está corrompendo o valor de pessoas que estão no altar todos os dias, se esforçando para falar na tua vida, e você não valoriza o que tem dentro de casa para ouvir o que está acontecendo lá fora. Não se dá valor aquilo que você tem, e você devia dar porque você conhece, para dar ibope para quem você admira e você não sabe nem como é a família dele. Por favor, eu sou um homem de internet, eu sou um homem de mídia, nós temos culto ao vivo, nós temos centenas, talvez milhares de pessoas que ouvem cada mensagem que a gente prega, eu não estou jogando contra mim, eu só estou dizendo que você não tem problema nenhum. Você construir, você continuar acrescentando revelações de outras pessoas à sua vida. Mas o que eu estou dizendo é, cuidado para você não substituir o viu, colocar o vil no lugar do precioso. <risos> Aprendi algo muito forte naquele texto de Jeremias, quando diz assim... Se quiseres ser meu porta-voz, aprenda a não substituir o precioso pelo vil. O que, é que está esse texto está tentando dizer? Deixa eu lhe explicar o que o texto está tentando dizer. Vil não é uma coisa ruim. Vil é tudo aquilo que rouba o lugar do precioso. Ou seja, qualquer coisa que rouba o lugar daquilo que é precioso, se torna vil. Deixa eu dar um exemplo muito Prático, muito ralé, muito natural. Por exemplo, ter uma casa na praia, num lugar distante, é ruim? Claro que não. Mas se a sua casa na praia está roubando de você o seu tempo de comunhão, de celebração, de estar na igreja, aquela casa boa se torna vil porque roubou o que era precioso de você. Ter um carro bom é ruim? Não. Mas se você atribui tanto valor ao carro, gasta tanto tempo com o seu carro, e rouba esse tempo da sua família e de algumas coisas, isso se tornou vil. Ter um bom emprego e trabalhar muito é ruim? Não. Mas se o teu trabalho está roubando o lugar do precioso, se tornou vil. Voltando ao nosso texto, e voltando ao que nós estamos colocando, Algumas coisas nós precisamos alinhar nos nossos dias, nesta geração da informática. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu sou pastor de uma igreja local, amo ser pastor de uma igreja local, amo o rebanho que Deus me deu, dou a vida por eles, faço o que for necessário por causa daquele povo abençoado. E não troco a minha igreja por conferência nenhuma na face da terra. Amo estar lá. Amo ser amado de verdade. Ali eles conhecem a minha família, ali eles conhecem a minha esposa, ali eles conhecem meus filhos, ali eles conhecem o carro que eu tenho, ali eles conhecem a vida que eu levo, eles sabem quem sou eu e eles me amam por aquilo que eu sou. E não por aquilo que a internet me projeta. E esse tipo de gente tem valor para mim. É esse tipo de gente que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 8, onde ele diz assim, ou 2 Coríntios capítulo 8, onde Paulo vai dizer assim, aquele povo da Macedônia, havia uma graça sobre a vida deles, e entre as muitas maneiras de manifestar a graça, Paulo diz assim, e aquele povo aprendeu a se dar, primeiramente a Deus, mas também a se dar a nós, Paulo está dizendo assim, é uma graça que Deus dá para a pessoa, quando ela ama Deus, mas ela ama estar com o seu pastor, com a sua igreja, eu não acredito em gente que ama Deus, mas não ama a igreja local, não acredito em gente que ama Deus e não ama trabalhar com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua equipe de liderança. Sabe o que estava acontecendo em Nazaré? Jesus era de casa demais. Eu não sei quem é que eles estavam esperando para aplaudir de fora, mas eles olharam e disseram assim, não é este, aquele carpinteiro que foi criado aqui? Seu pai não está aqui, sua mãe não está aqui. Sabe, queridos, a Jesus disse assim, não adianta. Essa turma não aprendeu que quem tem em casa... Tem mais valor do que quem está fora. Você não entendeu ainda o que eu estou dizendo. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. A igreja que Deus te deu. O pastor que Deus te deu. Sabe? Aprenda a valorizar. Sabe? Os ministros de louvor que você tem. Pode até não ser um canarinho belga. Mas sabe o que eu aprendi? Querido, eu prefiro um pardal que é meu do que um canarinho belga que é do vizinho. Por quê? Porque aquele, aquele pardalzinho é meu. É meu, Deus me deu aquele pardal. Ele pode não cantar bonito que nem o canário belga, mas é meu. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Aprenda a valorizar a tua igreja, o teu ministério, o ministério de música da tua casa, a tua igreja. Aprenda a valorizar o que está em casa. Quando Jesus chega em Nazaré, e ele prega uma boa mensagem, contundente, relevante, com resultado. Apesar disto. A Bíblia afirma que ele não pode fazer ali. O que pediu Jesus de fazer milagres? Julgamento. Falta do valor para quem está em casa. Falta do valor daquela pessoa que está em casa. Aquilo que nós chamamos da prata da casa. Eu acredito que o discípulo mais precioso que um pastor pode ter é aquele que é gerado na sua casa. Não foi isso que a Bíblia fala a respeito de Abraão? E Abraão venceu cinco reis com 318 homens formados na sua casa. <risos> na sua casa. Queridos, não é fácil se pular. Não é fácil lidar com os chiliques que as pessoas íntimas têm. É difícil separar autoridade e intimidade. <risos> é muito difícil você separar autoridade e intimidade. Esse foi o clássico erro de Miriam e de Arão. Qual foi o erro de Miriam e Arão? Eles não souberam separar a autoridade de intimidade. Quem era Miriam? A irmã mais velha, a salvadora da pátria. Como é que ela se enxergava? Esse tal de Moisés, se não fosse eu, ele tinha morrido afogado. Lógico, estou usando a minha imaginação santificada. Quem era Arão? Se não fosse eu, ninguém entendia Moisés, só a boca dele. Você está rindo, mas tem tudo a ver. Os dois irmãos mais velhos, diante do piá, que foi salvo pela irmã e que aprendeu a falar pelo, através do irmão. Um dia esses dois, olha que coisa forte. Um dia esses dois sentam um perto do outro. E fala assim, esse tal de Moisés, está pensando o quê? Está pensando que Deus fala só com ele? Conversa de irmão, conversa de quarto, conversa de pessoas íntimas. Ouço que eu vou dizer, é muito sério que eu estou tentando te falar nessa tarde. Aí, pessoa assim, dentro de casa, no nível de intimidade, começa a falar de Moisés. Ele está pensando o quê? Você não pensa que eu sei que ele casou Fora da vontade de Deus Ele casou com a mulher casou com, a mulher com Chita Queridos Deixa eu fazer uma pergunta para você Moisés Vazou Quando aqueles caras Deduraram ele que ele matou o Egípcio Passou 40 anos desviado Nesse, nesse intervalozinho Arrumou a encrenca lá Casou com ela ele estava certo ou estava errado? É claro que estava errado. Fora da vontade de Deus, longe do seu chamado, ainda arrumou uma mulher que não era do povo casou com ela. Então, o que eles falavam tinha fundamento? Até tinha. Eles só esqueceram de uma coisa. Eles estavam falando de Moisés antes da sacerdotes. Eles falando de Moisés antes de uma experiência de retorno com o seu chamado, que lhe otorgou uma autoridade que poucas pessoas tiveram sobre a face da terra. E o que o Senhor condenou em Miriam e Arão, não foi eles ter falado uma possível verdade sobre o casamento de Moisés, foi eles ter ignorado que Deus tinha transformado a vida de Moisés e eles não queriam reconhecer. Sabe qual é o problema de Nazaré? É que eles não entenderam que aquele Jesus que brincava com eles, aquele Jesus que sentou na escola com eles, agora estava empoderado para fazer algo e eles não estavam entendendo isso. Nessa tarde, há o um guarda dentro do meu espírito muito forte para dizer, pelo amor de Deus, valoriza as pessoas que estão dentro da sua casa. Tire o seu julgamento de quem é aquela pessoa do passado, dos seus erros, das suas lutas, das suas dificuldades. Porque há um dia do encontro com Deus, com a marca profética, há um encontro com Davi, encontrou-se com o chamado ali, 1 Samuel 16, e daquele dia em diante, os seus irmãos não entenderam isso. Os seus irmãos não entenderam isso. Aquele dia foi o dia da sarça na vida de Davi, aquele dia marcou a vida de Davi, como a sarça marcou a vida de Moisés, como o batismo marcou a vida de Jesus, há um dia onde Deus transforma vidas de pessoas comuns em pessoas especiais, e se nós não entendermos o que está acontecendo no mundo espiritual, e voltarmos para o mundo natural, da história que nós conhecemos, das mazelas do passado, nós vamos nos privar de receber o que está sobre a vida daquela pessoa. Jesus diz de um profeta, não tem honra, e aqui vem uma palavra muito forte: não tem honra senão na sua casa, por gentileza. Vamos crescer o conceito de honra, <risos> vamos ampliar o que é honra. Receber uma boa oferta é uma manifestação de honra? É claro que é. Receber um presente é uma manifestação de honra? É claro que é. Mas essa é a maneira mais comum, mais fácil de honrar. Entenda que no contexto de Marcos capítulo 6, quando Jesus diz que ele não teve honra como profeta, não estava em jogo dinheiro, porque ele não, ali não tinha oferta no meio daquele negócio. Então Jesus não estava reclamando que ele recebeu uma oferta pequena ou não recebeu oferta. Quando Jesus fala a respeito da desonra, não estava falando da desonra material, estava falando da desonra sobre aquilo que ele carregava e naquilo que ele havia se transformado. A desonra em não aceitar que ele estava na posição de abençoar aquela turma naquele dia. E como Jesus não só nos ensina como não fazer, ele também nos ensina como fazer... Porque nesse texto, nós vamos ver Jesus nos dizendo o que é que nos impede. O que é que nos impede de receber a honra do profeta. De receber o que o meu profeta carrega. E com muita maestria, no capítulo 10 de Mateus. Vai comigo até o capítulo 10 de Mateus. Eu chamo de texto complementar. Texto esclarecedor, Mateus capítulo dez. Jesus conversando com seus doze discípulos, a partir do versículo quarenta. Ele aborda o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 40. Diz assim, Jesus falando aos discípulos, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, Recebe aquele que me enviou. Agora preste atenção, como Jesus é extraordinário. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá o galardão, a recompensa do profeta. Quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá a recompensa. Para mim o texto de Mateus capítulo 10, ele vem trazer uma clareza sobre Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 6, nós vamos ver Jesus dizendo o que impede que nós sejamos beneficiados pela recompensa de um profeta. Em Mateus capítulo 10, é uma clareza, um ensino sobre o que me libera a recompensa de um profeta. Gosto muito... Da construção desse texto Quando Jesus vai dizer assim Para os seus discípulos Eu vou enviar vocês Eu estou enviando vocês Agora quando eu enviar vocês Se alguém receber vocês Eles estão me recebendo O contrário também é verdade Se alguém rejeitar vocês Estão me rejeitando se alguém resistir, vocês estão me resistindo. Voltamos a Romanos capítulo 13. Toda pessoa esteja sujeita à autoridade, não há autoridade que não venha de Deus, as que existem foram ordenadas por Deus. Versículo 2: Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem estabeleceu ela. Em outras palavras, o que ele está dizendo é. Como eu estou ordenando vocês em meu nome, quem receber vocês está me recebendo. O que Jesus estava tentando dizer? Vamos voltar à história de Eliseu? Com Naaman, Onde nós começamos? Namã foi a Samaria encontrar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu delegou, enviou uma pessoa... A eles, o que é que na fez? Eu não recebo se não for de Eliseu, ia voltar leproso. Uau! Se não for o pastor da igreja que pôr a mão na minha cabeça, eu não recebo oração. Ainda bem que acabaram aquelas filas de oração que a gente tinha uns anos atrás, né? Lembra das filas de oração? O pastor todo animado, botava os pastores auxiliar. Gente, você quer receber oração, coitado do irmão? Isso me faz lembrar um dia que o Jamal me chamou para pregar. Numa conferência. E eu fui pregar na conferência em três córregos. Dois cordas ele tinha, uma, ele tinha uma tenda lá. E ele falou assim, ó, varão, é noite de milagre. Eu falei, falou, está falado. É. Homem inteligente, obedece. Aí então eu e minha esposa lá na tenda, o louvor tá pensa no culto pentecostal. E já mal pulou no pessoal, e eu, como um bom batista, parado igual um pau de. Daqui a pouco ele chega perto de mim. Vermelho, vermelho, vermelhão. Não é Luciano? Quando ele fica vermelho, ele fica bom, né? Vermelhão, vermelhão, chegou e falou assim: varão, varão, varão. Liberou oh, o milagre, liberou milagre, liberou milagre, liberou milagre. Eu falou, pega naquele canto aqui, eu pego aqui. Eu fui lá pro meu canto. E ele falou, gente, Olha o aqui! Milagre! Pastor de Já meu! Querido! Eu vi aquela fila comprida para mim, aquela fila comprida para ele, e comecei a orar. Pá, pá. Daqui a pouco estou vendo minha fila ficar. Buxa. <risos> e eu dei uma olhadinha para o lado. O que, que tinha acontecido? Tinha uma pessoa paralítica. Lembra disso? 17 anos sem andar. Veio na cadeira de roda. Jamal mete a mão. A mulher levanta e sai correndo. É glória. A minha fila ficou vazia. Como a fila dele ficou muito comprida. Ela está vermelha lá. Como a, fila dele, como a fila dele ficou muito comprida. Alguns heróis voltaram para a minha fila. E eu animei. Eu animei. Aí, daqui a pouco, vem um cara com muleta, pulando num pé só. O cara tinha tomado um tombo, tinha cinco ou seis anos que o cara não andava. Foi para médico fazer a fisioterapia, ele arrancou a bengala do cara, falou: corre! E o cara e se saiu correndo, minha fila ficou vazia de novo. Graças a Deus acabaram as filas de oração. <risos> Sabe como é que terminou isso? Três paralíticos, dois cegos, um surdo e um monte de gente curada. É. Aleluia. Depois ele pegou o microfone e falou assim: vai, não prego. Eu falei: pregar o quê? Você veio aqui para pregar. Eu falei, vou dar extrema unção aqui, vou embora. Isso é só para você ficar contente no início da tarde para não dormir. Reconheço e respeito a unção que está sobre a desse homem, que é minha amiga, 22 anos, com cinco cruzadas, levantando estádio, levantando paralítico. Essa unção nunca saiu da tua vida. E se prepara porque ele vai pregar depois de mim <risos> Voltando ao nosso texto Jesus fala assim, se vocês forem recebidos, falando para os discípulos Eu sou recebido Por quê? Porque as pessoas me honram, quando honram quem eu envio. As pessoas me honram, quando honram quem eu delego autoridades. E Jesus não deixa barato, ele continua falando o seguinte. Não só quem recebe vocês me recebe. Aí ele manda um recadinho para o pessoal de Nazaré. Ele diz assim, agora quem recebe a é mim. Recebe o Pai. Ele manda um recadinho lá para trás. Ele foi rejeitado em Nazaré. Logo Deus foi rejeitado em Nazaré. O Deus que eles pregavam, não pôde fazer ali. Porque rejeitaram Jesus. Mas Jesus é tão lindo que Ele continua. Quem recebe um profeta, reconhecendo que ele está sendo enviado como profeta, recebe, a recompensa, fala comigo, recompensa. recompensa Recebe a recompensa do profeta E Parece que Jesus queria ensinar tanto nesse texto Que ele dá mais, um, dá mais uma dica Ele diz assim E quem recebe um justo A impressão que eu tenho é que ele está falando de Deus Dele, dos discípulos, dos profetas e agora do justo Né? E ele coloca todo mundo no mesmo nível. Quem recebe um justo, entendendo que é justificado, que é justo, recebe o galardão do justo. E ele vai mais ainda. Ele diz assim, e quem recebe aquele que me traz um copo de água fria? A impressão que tem é que ele não tinha um, uma pessoa que talvez fosse menos valorizada pelas pessoas ali. Jesus valoriza assim, esta pessoa que me trouxe um copo de água fria. Existe um galardão sobre a vida dela, que quando você a respeita e você a recebe, você recebe a recompensa que está sobre ela. Se você não entendeu, eu vou tentar lhe ajudar. Não adianta você amar a Deus se você não ama Jesus. Não adianta você amar a Jesus se você não ama o profeta da casa. Não adianta você amar o profeta da casa se você, se você não ama o justo que está sentado do seu lado. Porque não adianta, a Bíblia diz, você não pode dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. O seu irmão é justificado como você é. Se você ama o seu é um pastor, mas não ama a pessoa que está do seu lado, E a impressão que eu tenho é que ele pega o um grupo diaconal que ninguém dá valor e vive criticando. A turma que cuida do estacionamento, a turma que traz copo d'água, a turma que fica na porta parado, que muitas vezes é obrigado a ouvir desaforo porque acha que está ali de favor. Se você desonra aquele tipo de gente, você desonrou ao seu pastor, você desonrou a Jesus, você desonrou a Deus. Não, você não entendeu. Quando você cria um, um barraco no estacionamento porque você quer botar teu carro aonde você quer, e ainda tira carteira, seu presbítero. Sou líder de célula. Quando você desonra um pequenino que está ali cuidando do estacionamento, está ali na portaria, está trazendo um copo de água fria, você não só desonrou aquela pessoa, você desonrou quem estabeleceu ela lá. Você desonrou o seu pastor, você desonrou Jesus que colocou o seu pastor, você desonrou a Deus que colocou Jesus. Começo a concluir esta mensagem, nos próximos dez minutos, dizendo que toda honra, ela tem uma recompensa. É o que o texto diz, jamais ficará sem recompensa. Eu gosto dessa expressão. Há um livro especial do John Bevere, chama-se Recompensa da Honra. pastor Luciano tem uma mensagem sobre isso, está aí atrás. É um dos melhores livros sobre o assunto. Tá? E eu entendo que não só porque o John Bevere escreveu, mas porque a Bíblia diz isso, há uma recompensa pela honra. Quero me voltar a um texto do Velho Testamento, para só ilustrar... Algumas recompensas que nós podemos ter pela atitude de honra. Segunda Reis, capítulo 4, não vou ler o texto para ganharmos tempo. Contra a história do profeta Eliseu como a sunamita. A Bíblia diz que Eliseu passava por Suném, e todas as vezes que passava por Sunem, todas as vezes que passava por Suném. Havia ali uma mulher rica. E esta mulher o recebia na sua casa e dava para ele um prato de comida. Repita comigo, um prato de comida. De novo, um prato de comida. Todas as vezes que Eliseu passava por ali, aquela mulher pegava o seu dinheiro, fazia um bom jantar e ela recebia o profeta. Só que a Bíblia diz que um dia ela chama o seu marido e ela diz assim, olha, vejo... Que este que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. E eu acho que ele está fazendo muito pouco. Além da comida, que tal a gente fazer um quarto para ele, para não só ele passar a comer, mas ele ter onde dormir? E ela constrói um quarto. Eu chamo de quarto profético. Arruma ali uma caminha, que eu chamo de cama profética. E a Bíblia diz que Eliseu passa, e agora ele não só come naquela casa, mas ele também dorme naquela casa. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, qual foi a motivação dessa mulher em construir aquele quarto? Deixa eu colocar pelo menos uma que pode ter sido. Pelo menos seria minha. Eu diria, se essas duas horas de comida me faz tão bem estar com esse profeta, imagina se ele ficar uma noite toda na minha casa. <risos> Tirando por mim, a impressão que eu tenho é que aquela mulher, ela reconhecia tanta unção que estava com Eliseu, que duas horas na mesa era muito pouco. E ela decidiu construir um ambiente porque ela reconhecia que ela precisava demais daquilo que ele carregava. Para mim, o que está aqui é a honra pela presença dele. Não era só dar ele um conforto, mas era dizer assim, o fato de tê-lo na minha casa, isso vai me abençoar. O fato de ter um quarto vai me abençoar. E ela constrói aquele lugar. Eu gosto de pensar que esta atitude de honra ela libera quatro recompensas. Eu não vou discorrer longamente sobre elas, só vou citá-las. Quem sabe, em outra ocasião, falamos mais sobre isso. A primeira recompensa da honra. Toda honra, toda honra libera colheita. A honra é uma semeadura. Repita comigo, toda honra libera colheita. Levanta uma mão e diga assim, toda honra... Não, um dedinho, toda honra libera a colheita. Diga assim, em primeiro lugar, a recompensa da honra está na colheita. Queridos, Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Nada que você fizer para Deus ou para alguém que Deus manda, ficará sem recompensa. É o que Jesus falou, jamais ficará sem recompensa. Agora deixa me ensinar algo sobre a colheita desta mulher. E talvez isso te ajude de alguma, de alguma forma. Nós estamos acostumados a plantar dinheiro e esperar dinheiro como colheita. Porque esta é uma cultura natural. Se você planta um garoto de manga, vai dar o quê? Se você planta um garoto de abacate, vai dar o quê? Você planta um caroço de goiaba, vai dar o quê? Porque no mundo natural, você recebe conforme a espécie. Só que no mundo espiritual, nem sempre é assim. Aquela mulher era rica. Sendo assim, como uma mulher rica, se existe algo que não lhe fazia tanta falta, era o dinheiro. Como ela tinha dinheiro, ela usou o que ela tinha. Aí o profeta manda chamar ela e diz assim: o que se pode fazer por você? Você tem sido muito boa, você tem me dado comida faz tempo, você construiu um quarto para mim, Deus não vai ficar devendo nada para você, o que pode fazer por você? Aí a mulher complica e diz, não quero nada. A pressão que eu tenho é que ele eu coço a cabeça. Usando mais uma vez a minha imaginação santificada. Fala, Giazi, dá um jeito de arrumar alguma coisa, porque não vão ficar devendo nada para essa mulher, Deus não vai ficar devendo nada, não ficará sem recompensa, é um princípio. Giazi volta e fala assim, ah, descobri. Ó, oh, coisa fácil, fácil, de resolver. Essa mulher não tem filho e o seu marido já era. É mais fácil levantar dinheiro, irmão. <risos> a palavra velha ali é exatamente essa palavra, incapaz de gerar filhos. Eliseu viu o palco da restituição e da recompensa, chamou a mulher e falou assim, olha, deixa eu dizer algo. Dentro de tempo da vida, nove meses, você abraçará um filho. O que, é que eu aprendo com isso? No mundo espiritual... Você dá o que você tem e você recebe o que você precisa. Se você não entendeu, eu vou repetir. No mundo natural, você planta uma espécie e recebe a mesma espécie. Mas no mundo natural, nem todo o dinheiro que você traz vai produzir dinheiro. Algumas ofertas que você trouxe para o altar... Esperando receber cem vezes mais. Deus te deu em trabalho, saúde, proteção, filho, família. Para de reclamar que você deu cem real e não ganhou mil real. Porque se Deus te tivesse dado mil real, não tinha dado o que você mais precisava. Segunda verdade sobre colheita. Algumas coisas que nós semeamos, nós ainda nunca colhemos. <risos> e há uma verdade por trás disso. Jesus diz que o semeador sai a semear, e deita, dorme, e quando acorda, já tem fruto. Só que em outra parábola, a Bíblia diz que o semeador sai a semear e depois de muito tempo, ele recebe a colheita de volta. Deixa ilustrar o que eu quero dizer, me reportando a uma história de Mordecai, ou Mardoqueu, tio-primo de Esther. A Bíblia conta que certo dia, Mordecai passava pelos muros do palácio e descobriu que dois homens queriam matar o rei, denunciou, e o rei foi salvo. O que me chama a atenção é, é que está escrito que isto foi registrado nas crônicas daquele reino. Guarda isso. Fala comigo. Foi registrado nas crônicas daquele reino. Passa-se muito tempo muito, muito e muito tempo. Um dia levanta um endemoniado um lá chamado Amã e decide matar Mordecai. Cria um palco, cria uma forca. E ele festeja na no noite anterior, amanhã a morre. Naquela noite, Deus tira o sono do rei. Está escrito lá em Esther capítulo 4. Quando Deus tira o sono do rei, o rei manda chamar um cronista. Aquele que havia escrito as crônicas. E fala assim, lê qualquer coisa aí para eu dormir. Imagina um cronista, 4 horas da manhã, lendo o troço para o rei. Ele abre em qualquer lugar, querido. Sabe onde cai? Na seguinte história. Certo dia, um judeu chamado Mordecai. Dedou. Dedou que o rei ia ser morto. E por causa disso o rei foi salvo. Aí se cumpre Provérbios 21, capítulo 1. O coração do rei é como um rio que está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Naquela noite... Deus não só tirou o sono do rei, mas fez o rei fazer uma pergunta. Qual foi a recompensa que ele recebeu? Deixa eu dizer algo. Algumas coisas que você fez e que você nunca recebeu recompensa estão escritas nas crônicas dos céus. E no momento que você mais precisar, se torna um direito legal. Então pare de chorar, porque você deu cem real e não recebeu mil real. Pare de chorar porque você gastou 15 anos servindo aquele, aquele, aquele, aquela igreja e você saiu de lá desonrado. Se você trabalhou para Deus, está escrito na Crônicas do Céu. Agora, se você trabalhou para aquele pastor, bem feito. Segundo benefício, diga, primeiro benefício, toda honra produz colheita. Segundo, toda honra produz sonhos antigos. Aquela mulher, como qualquer mulher da época, tinha um alvo de vida, toda mulher tinha o seu valor quando gerava um filho. Haja o desespero de Ana e de Sara. Quando uma mulher não gerava filho, era um sonho, uma frustração sobre a vida dela. Esta mulher, eu lhe asseguro, tinha um sonho impossível de acontecer. Porque não foi mãe e não podia ser mãe por causa do seu marido. Ela tinha um sonho retido, mas por causa da honra foi liberado sobre a vida dela sonhos que estavam mortos na sua existência. Nesta noite eu quero declarar que a honra aos princípios que nós estamos pregando vai liberar sonhos antigos sobre a sua vida. Coisas que estavam retidas. Terceiro e eu estou terminando. Terceiro benefício da honra, toda honra produz proteção. Levanta um dedo e diz assim, toda honra, toda produz, honra produz colheita. Toda honra, toda produz, sonhos toda honra toda produz sonhos antigos. Terceiro, toda honra toda produz proteção. Se você pudesse depois em casa ler o capítulo 8, nós estamos no capítulo 4 de 2 Reis, no capítulo 8, a Bíblia diz que o profeta Eliseu vai até a casa da Sunamita. E ele chega na casa da Sunamita e fala assim: ó, deixa eu te avisar. Está vindo um juízo sobre esta cidade. E a coisa vai ficar feia. Vaza. Desaparece. Vai para qualquer lugar. Sabe por quê? Porque o trem vai pegar nesse lugar aqui. Queridos, aquela mulher obedeceu e foi para longe. A coisa ficou tão ruim naquela cidade, mas tão ruim que duas mulheres negociaram matar seus filhos para se alimentar. Olha o nível de seriedade de problema. Se você não entendeu, eu vou lhe repetir. Quando você honra a desgraça, e o juízo de Deus sobre uma cidade não vai alcançar a sua casa por causa da honra. Antes da desgraça chegar, Deus havia levado o profeta para avisar aquela mulher. Eu tenho uma notícia para te dar. Não importa o que o Brasil vai passar. Não importa o que nenhuma cidade desta nação passar. Eu declaro que a honra vai lhe proteger. E como quarto e último princípio, se a honra não lhe proteger, ela te restitui. Repita comigo, se a honra não te proteger, ela te restitui. Voltando ao capítulo 4. Aquela mulher ganhou seu filho, seu filho morreu. A honra não protegeu a criança. Aí aquela mulher ficou tão triste, pegou a criança... Promoveu o um funeral, chorou sete dias, enterrou a criança. Verdade ou mentira? Mentira. O que, é que aquela mulher fez quando a criança morreu? Diga comigo, pegou a criança. Digo, não, fala comigo. Pegou a criança. Olha lá, tá, nós estamos no início da tarde, repete: pegou a criança e colocou no quarto, na cama que ela fez para o profeta. A restituição estava na honra daquilo que ela fez. Vamos colocar em pé. Tentando responder a pergunta com que comecei essa mensagem. O que impede uma pessoa de ir vindo a uma conferência tão abençoada como essa e qualquer outra? Vir a uma igreja, num culto? O que impede esta pessoa de ser tocada? cada abençoada e impartida por aquilo ali. A falta de honra. Não sempre a falta de honra, a palavra, nem o resultado. Mas a falta de honra, as pessoas. Nesta tarde eu queria orar. Nós estamos, vamos ter um segundo momento. Eu queria liberar os benefícios da honra sobre a sua vida. Eu sei que muitos de vocês... Tenho honrado ao Senhor, aos seus líderes, às pessoas, e talvez estejam com algumas honras retidas. E nessa tarde eu quero liberar em nome de Jesus. Amém? É que tua mão por gentileza. Eu quero orar com você, Pai, na autoridade do no nome de Jesus. Eu coloquei aquilo que o Senhor colocou dentro do meu espírito nesta tarde. E, Senhor... Eu faço a declaração pela qual me motivou a esta mensagem. Que nesta tarde seria uma tarde de liberação de recompensa. O senhor me deu a necessidade de trazer clareza, entendimento, e eu tentei fazê-lo, Senhor. Pai, que as palavras, que elas tenham alcançado corações como terra fértil. E ainda que elas não tenham sido totalmente entendidas, o teu Espírito a complemente. Mas eu quero terminar esse tempo fazendo liberações proféticas sobre cada vida. Senhor, na autoridade do no nome de Jesus, eu libero recompensa de honra. Eu libero colheita, eu libero colheita sobre a sua vida. Toda atitude de honra que você tem. O Senhor nesta tarde Libera a colheita Sobre a tua vida Seja ela da mesma espécie Seja ela de espécie diferente Ou seja ela Aquela que está retida há muito tempo Eu libero Em nome de Jesus Senhor Eu libero a recompensa Da honra Trazendo de volta Propósitos e sonhos antigos que estão sepultados, que estão, oh Deus, dentro de pessoas como morta nesta noite, nesta tarde, eu declaro, sonhos antigos começam a se materializar. Nesta tarde, eu libero proteção como recompensa, como recompensa, ainda que haja juízo, o Senhor protege aqueles que aprenderam a honrar. E eu libero restituição, tudo aquilo que foi roubado, a honra trará restituição em nome de Jesus, Deus abençoe.